Fala, fala, galerinha! E é isso só. Eu sou o Norberto. E esse é mais um elefante literário com os melhores do ano. É. Acabou o ano, acabou Adeus, o ano. Adeus ano velho, feliz ano novo. Inclusive, se você ainda não assistiu a nossa tag dos 50% do segundo semestre, vai lá assistir porque a gente soltou terça-feira e tá show de bola. Eu acho que eu queria fazer um agradecimento antes de começar. Não sei como fazer. A gente <risos> agradecer a quem agradecer os inscritos maravilhosos que é. a gente teve nos acompanhando durante esse gente... ano. ela é fã tudo, foi várias pessoas. Foi a melhor coisa. Sério, sério. Foi um ano muito legal pra gente, a gente trouxe... Né, a gente... Na verdade, a gente tava se construindo aqui ainda, mas a gente tá tentando trazer coisas novas, coisas que a gente acha assim pertinentes sim. Né? nesse booktube. Na verdade, a gente tenta sempre se divertir. Essa é a verdade. Tem um negócio aqui. É um mosquito, minha gente. Acaba que no final das contas o intuito maior é esse. né? A gente trocar ideias aqui e se divertir porque é, é bom. Sim. Vamos logo ao que interessa. A gente vai começar o nosso Oscar retrospectiva do ano aqui dizendo Caroline, o melhor filme de 2016. Qual foi? Quando fui responder essa tag eu fiquei super triste porque o e toquei que eu vi muito pouco filme esse ano, sério, meu Deus do céu então as minhas opções estavam baixíssimas eu decidi colocar um filme brasileiro que eu vi agora no segundo semestre que foi Nise, que conta a história de Nise uma psiquiatra muito importante ali na área da art-terapia e o filme é muito emocionante, também não é um filme muito leve não, mas é muito bonito e quem faz o papel principal é Glória Pires, que também a bicha se garantiu Olha o melhor filme que eu vi em 2016, relativamente fácil, na verdade, de escolher, porque eu não lembro nenhum filme que eu tenha visto esse ano. <risos> Embora eu tenha visto alguns filmes, mas o filme que eu vi mais recentemente, que mais me marcou, assim, foi A Chegada, porque, minha gente, que filme tu assistiu? Ainda não. Que filme bom. Ele tá no nível, tipo assim, a origem, pra mim, sabe? A origem, A Chegada tanto tipo assim. Arraçou, tanto no, na tipo, produção muito boa, como a mensagem a mensagem que ele passa, Sabe o clima do filme, é uma coisa meio passado, presente, futuro se alternando? Ninguém tá preparado, não. Muito bom dicas aí, viu? Né? Qual foi a melhor banda de 2016 assim, que se destacou? Eu vou puxar um pouco a sardinha pra galera daqui, né? E eu não poderia colocar outra banda, senão o Putão já foi planeta. Foi a banda que estourou aí no Superstar, que graças a Deus todo mundo teve a vontade de conhecer agora assim, né? O resto do Brasil. E foi uma galera que cresceu muito, assim, muito, muito, muito em 2016. E eles estão com outras promessas aí, né? Pro próximo ano e eles estão ganhando finalmente finalmente, assim, um espaço que merecem porque é uma banda muito boa, é uma banda autoral, é uma banda daqui e é muito massa ver esse crescimento deles. Uma banda que eu acompanhei muito em 2016, que também merece destaque, pelo menos mereceu no meu Spotify foi uma banda que também saiu do Superstar que é a banda melim dos Três Irmãos, eu não sei se são os Três Irmãos acho que são os Três Irmãos, aquele que sabe da banda mas são três cantores maravilhosos que fazem uns vocalizes, umas, umas harmonias muito bonitas, versões muito bonitas que tô aguardando ansiosamente o CD porque as músicas os também merecem destaque, e ó, então parabéns, porque que banda boa. Vamos saber agora qual é o melhor álbum de 2016. Eu vou citar dois álbuns, que foram os, acho que os álbuns que eu mais ouvi esse ano, assim, disparado. Um também é daqui de Natal, de Cristal, não deixa pra amanhã o que pode deixar pra lá. Um álbum que está muito legal, deu uma, uma nova... uma nova Cristal aí, mas de muita boa qualidade, como sempre, né? Porque Cristal... Sim. Cristal é Cristal. Pelo amor de Deus, que voz, que mulher. O segundo álbum que eu super ouvi, assim, ele tá quase... Eu entro no carro, acho que ele começa automaticamente, sozinho mesmo. Foi Remonta, de Lineker, que desde setembro eu meio que não paro de ouvir, talvez. Foi um, um álbum, assim, bem presente durante ah, o segundo semestre, mas que acabou, né, levando essa aí do melhor álbum do ano também. Eu acho que um dos álbuns que eu mais ouvi, embora não tenha sido o melhor, não, não coloquei ele nessa categoria, mas foi o que eu mais ouvi, um dos, é A Sinfonia de Tudo Piada, da banda Fresno, na, Nenhuma Surpresa, aqui entre nós. Já falei um pouco, inclusive, desse álbum num vídeo que eu falei junto do livro que o Lucas Silveira escreveu, mas o melhor álbum desse ano pra mim é Fits and the Tantrums, da banda Fits and the Tantrums. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu tava tipo numa vibe muito Maroon 5. Então eu ouvi e fiz, nossa, é a nova banda Maroon 5. O que Quem é que diz isso? Mas é muito boa, as músicas são muito dançantes tem aquela quantidade certa de dance de pop. Ai, ah, tá de parabéns. Qual foi a melhor série de 2016? Pra mim, assim, na minha opinião Ah, assim, pessoa física. Lançamento eu achei Desesas que toda semana estou eu chorando e emocionadíssima. Porque, sério, quem não viu ainda, veja que é uma série muito amorzinha Que traz uma mensagem muito bonita, assim, muito, muito, muito, muito, muito, muito bonita E a pessoa fica cativada ali com os personagens Outra série que eu não poderia deixar de citar, que não é atual Mas é uma série que ela tá melhorando, assim, ó, a cada temporada Que é Shameless Eu acredito que seja uma das minhas séries, se não a minha série preferida Também eu sou oposta, né? Porque, às vezes, é, tipo, bem família E Shameless é, tipo, da louca. perdição e coisas loucas, assim <risos> Meu Deus, mas foram as séries que mais me coisaram com a minha palavra. Que mais representaram o meu ano. As séries desse ano, né? Eu escolhi séries que foram lançadas esse ano pra citar aqui. E as melhores que eu assisti, eu acho que foram Westworld. Eu não tenho palavras para caracterizar essa série maravilhosa. Tu acha o Não. Vai, não. Eu vou pesadas. primeiro as minhas, depois eu vou as minhas. <risos> eu tenho um monte, ok. Só isso, não tem palavras para caracterizar, é a melhor série de todos os tempos. E a segunda série é uma série muito boa, minha gente, porque envolve o que? Música, e é The Get Down. É uma série que tem personagens principais negros do subúrbio de Nova York dos anos 60. Não sei, muito tempo atrás, mas envolve toda a questão de drogas, de máfia, de tráfico, e em meio a isso, música. Então é muito legal, super dançante, da Era Disco. Ah, Era Disco aqui, Ana. É da Era Disco, porque tem cantores de disco. Qual o melhor canal de 2016? É uma questão bem polêmica, né? Porque é muita coisa para vocês escolher. É muita, muita assim, é né? uma coisa Mas a minha resposta tem uma historinha. Quem me acompanha no Twitter sabe que agora no final do ano eu fiz uma maratona depois das 11. E eu vou colocar as meninas como o melhor canal de 2016 por motivos de. gosto muito dos vídeos, me identifico com os vídeos. Eu acho que eu me identifico porque eu me vejo ali também. Porque é uma dupla. Porque a Thalita também usa um banquinho. Tipo esse que eu uso aqui, ó. Existe <risos> um banquinho Principalmente pela química das meninas também Porque, né, quem já acompanha a gente sabe Que a gente também tem uma química muito boa E a gente consegue trabalhar muito bem Então eu acho que existe uma identificação ali Por esses muito motivos, bom. acabou que Pra mim foi o melhor canal de 2016 Que assim, que eu descobri em 2016 já Entendi. O melhor canal que eu descobri em 2016 Foi, fiquei muito em dúvida, na verdade Separei dois, mas acabei escolhendo o canal de Fernando Escarião Porque é muito divertido Tem vídeos que você hum? morre de rir Tem vídeos que ele passa uma mensagem legal também de uh, aceitação, superação, sobre a vida e tudo mais Uma reflexão legal E é muito bom Eu ia aceitar também o canal do Trigo Porque eu não aguento, minha gente Eu tava noites de manhã, eu gritava de tanto eu rir É muito engraçado É o canal mais divertido também Qual o melhor bu em 2016. Outra questão polêmica, pois temos vários amigos, não é mesmo? Vários que amigos poderíamos citar, todos os melhores. Mas eu vou citar, assim, vendo o ano como um todo, eu vou citar Yara do Conto Encanto, justamente pela relevância que ela, que ela tem relevância, aqui. Relevância, versatilidade. É, eu fiquei muito feliz que a gente finalmente conheceu Yara, né, agora na Bienal, e foi, eu acho que é mais legal ainda quando você conhece, que você conversa e você sabe o que que ela Pense o que, que aquela pessoa quer pra vida E o que, que ela quer pro canal Então eu acho que também faz diferença A gente conhecer um pouco mais intimamente E ver que ela traz projetos Que ela traz vídeos Que fazem é, muita diferença Que inclusive eu sempre comento isso Que os vídeos de discussão dela Eu acho muito válidos, muito, muito válidos assim, Ela sempre traz temas muito pertinentes Que valem a pena ser discutido Então se por algum caso Vocês não conhecem o canal diário do Conto Encanto Vá se embora conhecer, porque você não sabe que vocês estarem Agora! Entendendo. Eu resolvi que não ia ficar uma coisa repetitiva isso aqui, então eu não coloquei Yara também, porque senão, né, qual é a graça? O que é aqueles? Mas eu coloquei um canal que eu tô acompanhando faz pouco tempo, mas que eu gosto muito de ver as opiniões que ele dá sobre os livros, pra ver o jeito que ele fala, a maneira que ele mostra, a maneira como ele trata o canal e os inscritos também, que é Gustavo Lanzoni do canal Mão no Livro. É uma recomendação que fica aqui, espero que cresça muito no futuro, porque é uma pessoa que eu tô gostando bastante de acompanhar. E agora, qual foi? Me diga aí, o seu melhor livro do ano. Pra quem acompanha o canal já há algum tempo, não é surpresa, mas eu trouxe A Visita Coral do Tempo de Jennifer Reagan, que foi um um livro, assim, muito marcante No meu primeiro semestre, consequentemente 2016, como um todo Eu não vou saber contar é a história porque é uma história Bem, bem, bem louca Mas, ai, eu recomendo, gente, sério Se vocês gostarem de, de história louca Que não tem muito o nexo o tempo, sabe, a narrativa é meio louca, mas que Ai, não sei explicar, você é, se leiam Leiam, sério, leiam, vou deixar o link aqui embaixo se você quer comprar aquela então, <risos> que Meu melhor livro de 2016 aqui Provavelmente não será surpresa pra algumas pessoas E é O Gigante Enterrado de Kazu Ishiguro, já até falei dele aqui no canal é um livro maravilhoso uma fantasia que o autor escreveu depois de alguns anos parado e ele escrevia não ficções no caso, depois voltou com essa fantasia que tem uma mensagem linda que tem personagens lindos, sentimentos muito bonitos entre eles e que deixa você com o um coração apertadíssimo mas não acaba por aí porque tem uma mesa honrosa, eu acabei de ler essa semana as 5 pessoas que você encontra no céu e ninguém tá preparado para esse livro não Carol falou dele faz um tempo aqui no canal e eu tive a oportunidade é. de ler porque Marcos quer Escrito aqui do canal me deu de presente de Natal e minha gente. É muito emocionante esse livro. A mensagem que ele passa é muito entendível. Como é que, como é que se diz essa palavra? Não tem, palavra. Não que tem que palavras. Não tem <risos> palavras. <risos> Não tem palavras pra descrever, só que é um livro muito emocionante que passa uma mensagem muito bonita e que todas as pessoas do mundo deveriam ler. Assina embaixo. Qual foi o melhor vídeo do canal esse ano? Na sua opinião. O meu critério foi um vídeo que a gente se divertiu muito fazendo. Então eu trouxe dois. Eu poderia ter trazido mais talvez porque a gente só Faz rir nesse canal, essa é a verdade. Fazer o quê? Eu... eu vou citar a tag de Harry Potter. Por algum motivo, eu gostei muito daquele vídeo. Eu me diverti, eu não sei se é porque também é Harry Potter, Sim, né? Tá, também já facilita é o um tema e tal. O segundo vídeo que eu queria citar aqui foi o da roleta russa mesmo. O da roleta russa foi minha o gente, melhor vídeo. Minha gente, A gente riu muito fazendo Era aquele muito vídeo. Bom. Sério, ninguém tá preparado pra aquele Sério. Vamos fazer de novo, por okay. quê? Meu Deus, a gente riu muito. Eu sei que ninguém se deu bem naquele vídeo, mas foi um vídeo muito divertido de fazer. Muito, muito, muito, muito. Muito. E pelos feedbacks também, a galera gostou bastante. Eu vou jogar aqui na roda um vídeo que a gente arriscou e que a gente fez, que a gente recebeu um retorno muito positivo do pessoal, que foi o vídeo da paródia de Eu Amei Te Ver a música Eu Amei Te Ler, que a gente cantou aqui com o Pedro e foi muito legal de fazer. <risos> foi. E foi muito legal de assistir depois e de ver o resultado. Ah, foi tudo bacana. Ah, vamos nessa. O é? Podia dizer a Roleta Russa, podia dizer vários outros. Mas, Mas o que é okay, não... <risos> pronto <laughs> Então diga aqui nos comentários pra gente qual foi o seu melhor livro de 2016. Qual o melhor booktuber que você acompanhou? Qual o melhor filme? Diga pra gente aí pra gente ficar sabendo e pra gente dar uma conversadinha a mais sobre isso. Pra 2017, a gente já tá com um planejamentozinho em andamento. Então, deixa aqui embaixo também temas que vocês querem que a gente traga, que a gente escuta, indicações de livros que a gente possa ler. E não esquece que a gente tá o quê? Toda terça e sexta. Aqui. Aqui, ó. No mesmo que No mesmo horário. Todo tá mundo beijuntinho não vai ter férias. E a gente também queria agradecer. Mais uma vez. Agradecer. E assim, queria desejar um também um. Ótimo, 2017 pra todo mundo, que todo ah, mundo entre assim, ó, com o pezinho direito, sabe? Ah, é um ano muito cheio de energias boas, leituras ótimas, ah, é só, projetos. Da... Então, fica ligado em 2017, que vem novidade por aí. Vem mesmo. Estamos sempre tá aqui na busca da novidade, é, né? Busca, a, gente a gente trabalha busca, ali no negócio da novidade. Um trabalho melhor. Tal. Show de bola. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e deixa, né, seu comentário aqui. Se não for inscrito ainda, se inscreve para ficar ligado em absolutamente tudo. tudo. Que acontece aqui no Elefante Literário. Valeu. Valeu! E agora vamos pisar aqui um pouquinho nos livros pra dizer qual foi o melhor Só livro. Pisar nos livros. Pisar nos livros eu não entendi também. Eu <risos> quis dizer chegar. Okay? E agora vamos meio que voltar um pouquinho ao assunto do. Não, nada a ver. Vamos agora saber qual é o melhor livro do ano. Qual foi o melhor seu livro? Melhor seu <risos> livro. <risos> Fez nem sentido isso que eu disse.